Olá, eu sou Melissa Alorante. Olá, eu sou Maíra Matos. Olá, eu sou Renata Borges. E esses são Comichão e Coçadinha. Eu queria fazer um vídeo sobre maternidade, mas eu esbarrava nos problemas, porque eu não tenho útero, eu não sou mulher, eu não quero ser mãe, nem se fosse. E aí eu quis chamar profissionais, profissão mãe, para falar sobre o um assunto. Por quê? Porque esta semana, por aí... Aconteceu um caso na internet muito desagradável da mãe do Vicente, a Juliana. Isso, joga tudo no chão mesmo, não quero saber de gravação na minha casa, tá certíssimo. Que a Juliana, mãe do Vicente, sofreu uma perseguição na internet porque não quis participar do desafio da maternidade. Que romantizaram a ideia de que ser mãe é completar a ideia da mulher, é maravilhoso. E é o um mar de rosas, é o um mar de rosas. Não, é foda Tem oh, uma mãe amamentando A outra que é criança Não tem foco, hoje vocês não são importantes O que é uma mãe sem criança? Eu tenho tipo 10 horas de razão pra falar cinco razões pra tirar a criança de um vídeo Bom, primeiro que o vídeo não acontecerá com as crianças Por quê? Porque as crianças vão destruir o equipamento Elas vão subir em cima de você Você vai cair no chão E simplesmente ninguém consegue se concentrar em absolutamente nada, é isso Até uma criança que não anda? É uma criança que não anda fica no colo né? Não é bonitinho, aquele contato da mãe com o bebê Depois de um livre. tempo, é, né? Depois Cinco de tempo. minutos, quando já Quando nasce, foi. é. Aí depois, quando você vê que vai ser todo dia daquele jeito, todo dia, todo dia, todo dia, Ai, não. não tem dias que, que são um pouquinho piores. Mas então, como é que essa coisa, antes de ser mãe, né, Cresci com uma pequena menina, existe esse estigma mesmo de você ter que ser mãe, ficar casinha, bonequinha, minha filha, Mãe! essa coisa é sério isso, ou é invenção? Cara, é, é até difícil de dizer porque é um pouco natural como se tudo esperasse isso de você. Assim. Eu acho que eu só tive essa ideia de que as pessoas esperam de você e que você não precisa atender muito lá pra frente. Até então nunca foi nenhuma questão assim pensar sobre isso. Mas o problema é que eu, por exemplo, nunca quis ser mãe. <risos> nunca, sei lá, nunca passou da minha cabeça ser mãe. Eu já estava numa época que já se falava muito tranquilamente sobre não ter filhos. Mas, mas depois eu descobri que para mim era é mais fácil por causa da minha do meu contexto. Meus pais nunca me nunca foram pessoas que me tiveram expectativas específicas sobre mim. Eu fui realmente muito muito livre, né, dentro dos limites que a gente conhece hoje. Começou como tia, Comecei. foi a porta de entrada para drogas Exato. mais fortes, para querer foi. ser uma... foi. A gente. porta de entrada. Tia, um negócio, a, a, a verdade porta é de aqui. entrada. Mas... O que houve é que foi acidental, não foi porque eu quis, né? Eu combinei com o meu marido, que, gente, que, que ele queria ter um filho, era importante para ele, e não era tão importante para mim, mas eu tava numa fase da vida que eu falei, bom, eu vou ser feliz com ou sem filho nesse formato. Se ele quer, eu seja como é difícil, eu posso encarar, eu acho que eu vou gostar de ser feliz também. Mas é, ele também já sabia que eu nunca quis, então não rolou uma pressão dele nunca nunca. nunca. Vocês acham que vocês são exceções e os casos são de massificação para ser mãe? Ou as coisas mudaram? Ah, eu acho que enquanto houver mulher no contexto histórico que a gente vive vai haver pressão para ela fazer ocupar algum papel que as pessoas acham que ela tem que ocupar. Sim. Mas hoje, obviamente, as coisas melhoraram muito. Espera-se, pelo menos o passado do tempo, as questões vão avançando. E eu acho que sim, melhorou bastante. Mas é muito nítido que é muito massificado que a mulher tem... Tem um papel, um estilo, Você espera destino. muito da mulher, de várias um lugares. espera que ela seja assim, que ela seja distraçada, que o corpo funcione dessa forma, que ela goste disso e que ela seja mãe. É isso. É como se, na verdade, a gente tivesse que cumprir um, um script da vida, todas nós, para ser daquele jeito, que isso é ser mulher. É, não é só nas culturas assim mais... mais... É, de massa ou nada do tipo, acho que em todos os nichos você consegue até entender alguns discursos que se você não tiver muito cuidado e olhar os filtros, você pode é, entrar pela, pela armadilha da, do papel da mulher. Tem uma desvalorização de você cumprir esse papel, na verdade. Se você é mãe e por algum contexto de sua vida escolha você, ou não, você acaba sendo aquela mãe tradicional, que tá em casa cuidando dos filhos, e tá cuidando da casa, e, enfim. Logo, você não tá fazendo nada. Porque estar em casa significa o dia inteiro ver novela. Não tem moça para lavar, não tem comida pra sempre. Não ficar, dá, ninguém não viu que, dá trabalho, que assim, não é dá trabalho. Nada. Se é dá não dá trabalho. Sua trabalho não cabe, é 24 horas por dia. Não, é 24 mesmo, porque de é madrugada 24, a criança 24, se 24, joga, a criança joga na transversal para mamar. mamar aqui você é. acorda. No Quem acorda? É o domingo. pai, não, é a mãe. O pai pode até ser um cara bacana, participa pra caramba. Mas ele não vai poder pra mamar, porque ele simplesmente não tem tempo, porra. E todo mundo gosta de dizer assim, ah, mas você casa, né? Fique Como se fosse ruim, né? É, fica em casa. Fica em casa. Exato. Dá uma vontade de, dá um, sabe, na hora, assim. Demônio. Espirra a na pessoa. Dá muita vontade, sabe, dá um ódio, assim, por dentro, é uma coisa. Eu não consigo me segurar, gente. Eu, sabe, eu grito com a pessoa, perca. a pessoa. A maternidade ela envolve mulher, que já é uma coisa que tem um contexto né, social complexo Envolve sexualidade, e sexo, criança. Criança, criança, é tudo também, no mesmo pacote é um social complexo. Então, então tudo tá nação, moralidade, é. ética, porque você está criando um ser Então, a, existe uma preocupação sobre o que você está passando para frente Sim. Então, são várias coisas num pacote só E isso torna a maternidade uma coisa extremamente complexa Existe aquela coisa de todo mundo querer dizer como é que tem que ser aquilo e você simplesmente já está enlouquecido com a criança, você se enlouquece com a sociedade. Então, o problema, o problema da maternidade é como com as pessoas lidam com a maternidade, ou seja, com tudo que elas fazem, tentando cuidar da sua vida. Tem que fazer esse reporte para lembrar que existem mães e mães. A gente está aqui. Tipo, representatividade Nossa. não necessariamente existe na maternidade tão fácil, assim. É. Isso, isso, é, isso é bacana, porque assim, a gente não tá aqui representando duas mães. Tipo, isso não tudo... existe. Não, eu só peguei, é eu só peguei é. as duas que eu conhecendo. Se é. eu lembrei se era boa, <risos> se era ruim, era o que eu tinha, gente. cada Cada... cada era o que mulher. eu tinha pra hoje, né? É emprestar a casa, não acha que eu escolhi as melhores só mães Só escolheu mundo, porque não. a casa era minha. A casa mesma. era ótima, teve lanchinho, deixa eu contar pra vocês, teve lanchinho. As crianças são bonitas, a fotografa bem. Não é aquelas <risos> crianças que parecem nasceu de fósseis, não, esqueci. <risos> Olha, força é importante, cara. Não faço não. Mas desculpa, gente! Se é importante a criança ser bonita, são duas coisas completamente diferentes. Aí você pergunta, mamãe? Oh, mamãe! E o segundo filho vem como? Tem sexo depois? Existe amor depois da gravidez? Olha, aqui eu posso responder isso de forma muito simples. Eu tô dando desde o primeiro mês pra tudo que aparece na minha frente. Mas essa sou não, eu, sabe? É. Assim, essa frase é muito boa. Essa sou eu. Agora, essa sou eu, eu prefiro dormir, tomar banho, tomar uma Coca-Cola, não pode falar Pode. <risos> pode. a Coca-Cola. Pode? Pode. que a Coca-Cola vai ter que, vai ter que pagar gente. aqui. Eu ver, olha, próximo vídeo eu estou de vermelho e branco, <risos> de Mamãe Noel. O Natal vem vindo com as luzes na cara e o nosso colar. A pergunta é, a gente falou tudo isso, que é o que, que é mais legal, que a gente está aqui detonando, que vocês gostam de ser mães? Claro, claro. <risos> Miserada. Vocês gostam. Eu gosto pra caraca. Você gosta eu pra ser, só suporta. Não, mas a gente aprende... Eu, gosto. É, eu gosto. acho que eu posso responder a qual... Te explicando isso, é porque na verdade o legal é que a gente aprende a gostar, Sim, né? também. É, a, é gente, também a gente... também também muito complexo. Eu acho é legal isso. o fato de a gente aprender a gostar, porque você sente um insight novo assim, conforme o tempo passa, e aquele, você vê que aquele recinto, assim, tipo, mudou, e já tem outra coisa, você já entende características que são só dele, sabe? E você, toda hora você fica pensando, caramba, que legal, sabe? Eu, eu ajudei ele a chegar até mim, sabe? É, e aí você viu uma coisinha diferente acontecer, um sorriso, e aí você Gente. Eu fiz a mesma coisa com o <risos> meu cachorro, gente. Não precisava de criança. Ah, não precisa, amiga. Não precisa. De verdade. Precisa, eu estaria chorando se eu não tivesse filho e eu tivesse descobrido. Descobrido foi ótimo. Descobrido. Você se não é tivesse, mais você. você tivesse, mãe? Se eu tivesse descoberto alguém da Mega não tá igual. Não, já Mas... tá chorando mais, com mais eu tô mais. E a gente já tá tomando boidinha. Mas, cara, a gente aprende a ver importância nas, nas coisas menores também, sabe? Então, é eu acho que é isso, você aprender a ver, a, gente a ver, vai ver coisas ficar... bonitas. É, ser significar as coisas. Sabe? Assim. A ver própria vida, Era só, só isso que a gente tinha reproducia. pra dizer. Vai, meu lanchinho, meu lanchinho, vou comer.